Bom dia. É, quanto ao candidato russulmano, ele parece uma boa pessoa, pois ele fez um programa que lutava pelo direito do povo na televisão. É a única coisa que se sabe dele é a vida pessoal dele e dos outros candidatos. A gente não tem nem noção o que levaram eles a, a, a ser um candidato político, né? Quem levou eles à fama, ao... ao a política. Então a gente vota sabendo pouca coisa do candidato. A gente vota em números e fotos, né? Não tem o conhecimento de quem é a pessoa, o que ele fez, o histórico, o currículo dela. Não sabemos como ela agia no trabalho, como era com as pessoas pessoalmente. Não. Então a eleição é uma grande farsa, porque a gente vota em pessoas que não conhece. Só isso. Vamos aguardar para ver o que os outros candidatos vão propor e o que o humano vai falar, vai falar aí na televisão, os minutos que ele tiver aí. Vamos aguardar para ver e continuar nesse mesmo país.